Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as paráfrases e citações. Você sabe o que são? Bom, paráfrases e citações são muito comuns de aparecerem no nosso dia a dia, seja em livros que lemos ou matérias jornalísticas que lemos nos jornais ou assistimos na televisão. Além disso, as paráfrases e citações também costumam aparecer com frequência em conversas no nosso dia a dia. O motivo das paráfrases e das citações surgirem em vários diferentes contextos do nosso dia a dia é que elas são utilizadas para ressaltar algo que alguém disse ao longo desse vídeo. Nós iremos falar, então, sobre as paráfrases e sobre as citações. Iremos ver alguns exemplos e também falaremos especificamente sobre como cada uma delas funciona para que a gente aprenda a percebê-las sempre que lermos em algum lugar ou escutarmos em alguma conversa ou reportagem jornalística, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá! Bom, para que entendamos as paráfrases e citações, é importante que saibamos que elas são bem semelhantes, mas funcionam de formas diferentes no nosso discurso. Uma característica em comum entre elas, além de resgatarem a fala de outra pessoa para o discurso, é que elas funcionam como uma espécie de recorte, que o jornalista ou a pessoa que as usa escolheu para favorecer o seu diálogo. Bom, vamos, então, compreender como elas duas funcionam, percebendo as suas características, compreendendo como elas são diferentes, tudo bem? Bom, a paráfrase é uma forma de repetir algo que já foi dito, mas com outras palavras. Como estamos utilizando as nossas palavras para ressaltar algo que outra pessoa disse para as paráfrases, é muito importante que interpretemos corretamente o que foi dito para não modificarmos o conteúdo da frase. Isso porque, como paráfrases são muito utilizadas em meios jornalísticos, na mídia como um todo, alguma informação incorreta pode acabar sendo propagada por conta de uma paráfrase mal feita. Devemos sempre prestar atenção nisso. Se queremos citar algo que outra pessoa já disse para favorecer o nosso discurso, Precisamos entender realmente o que essa pessoa disse. Devemos tomar cuidado com paráfrases mal feitas. Vamos, então, ao primeiro exemplo de hoje. Este exemplo foi extraído de uma notícia de jornal, e nele poderemos perceber uma paráfrase. De volta à TV, Jennifer Aniston diz que cinema só tem filmes da Marvel. A atriz, que estreia em série do serviço de streaming da Apple, Afirmou que as oportunidades no cinema estão cada vez menores. Bom, uma paráfrase não é algo muito difícil de se perceber num texto. Isso porque geralmente vem acompanhada de uma evocação daquele que a disse. A gente consegue perceber que o jornalista que escreveu essa matéria está ressaltando algo que foi dito por outra pessoa, no caso, pela atriz Jennifer Aniston. E este jornalista está fazendo isso usando uma paráfrase. Ou seja, utilizando as suas próprias palavras para dizer o que a atriz Jennifer Aniston falou. Compreendeu? Uma paráfrase é nada mais do que você utilizar as suas próprias palavras para dizer o que alguém disse, para ressaltar aquilo, para inserir no seu discurso, no seu texto, enfim. É importante a gente sempre lembrar que devemos compreender o que foi dito, se quisermos parafrasear. Bom, já as citações são um pouco diferentes das paráfrases, mesmo tendo a mesma função de ressaltar algo dito por outra pessoa. A diferença das citações é que ela repete, não com outras, mas com as mesmas palavras, o que foi dito. Para isso, geralmente utilizamos dois pontos e aspas para entrar na citação. É muito comum de encontrarmos nas citações, tal como nas paráfrases, uma evocação daquele que disse: Bom, eu trouxe outro exemplo para que compreendamos, então, as citações. Este exemplo é uma matéria que trata exatamente do mesmo assunto do exemplo anterior e é uma citação da mesma atriz. Vamos ler, então, este trecho de matéria e perceber o que ela tem de diferente da paráfrase que vimos antes, tudo bem? Quando eu tento ver o que está disponível para mim, as oportunidades estão diminuindo. Só há grandes filmes da Marvel. Ou outras coisas para as quais eles nunca pensam em mim", continuou. Bom, as aspas mostram para a gente quando inicia a citação da Jennifer Aniston e quando termina. Dentro das aspas, nós temos, então, a frase que a atriz disse e que, na outra matéria, vimos apenas como uma paráfrase. Se voltarmos ao exemplo da citação, onde temos a fala da atriz com todas as letras e palavras que ela utilizou, Percebemos que este trecho é um pouquinho diferente. Ao invés dela dizer que as oportunidades no cinema estão cada vez menores, ela diz que as oportunidades estão diminuindo. É uma diferença bastante sutil, mas que serve para nos mostrar a diferença entre uma citação e uma paráfrase. Tanto uma quanto a outra servem para ressaltar, para retomar, para incluir no discurso algo que outra pessoa disse em outro momento. Porém, a diferença crucial entre cada uma delas é que a citação repete com as mesmas palavras no texto. Já a paráfrase, não. Ela repete com outras palavras o que foi dito. Bom, nesse vídeo, nós falamos sobre as paráfrases e citações. Compreendemos o que elas trazem para o texto, para a conversa, para o nosso discurso como um todo, e como elas funcionam. Qual a diferença entre cada uma delas? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, então. E, sendo assim, como eu digo em todo final de vídeo, até a próxima aula e bons estudos!